Estamos na Espanha. Silvio Luiz e Mauro Betting no Vicente Calderon. Oi, Silvio. Bola para frente. Vamos para um grande jogo. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, dos dois times. eu quero ouvir-lo antes do pontapé inicial. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. Inicial, o melão tá rolando. Aí o Cristiano Ronaldo. Espeta, espeta, espeta daí, Luiz Antônio. Leonardo Moro. Olha ela lá, olha ela lá, tá indo pra cozinha. Olha aí que bela chance de contra-ataque. Assim você entrega a bola de graça na defesa, né, professor? Espeta, espeta, espeta daí. Pela canhota do gol. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Cristiano Ronaldo. direto. Essa pegou na veia, merecia o um gol. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. Nem o esse em todo, joga pelos lados, pelas pontas. Jogou lá pra dentro do quintal. Boa bola. Que grande lançamento aconteceu por cobertura. A redonda vai pra fora. Uma aula de contra-golpe. Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão e dá dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. O tempo vai passando, a barba vai crescendo. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Um passe rasteirinho. Beleza! Que bela chance! É! Foi, foi, foi, foi, foi, foi dele! O Flamengo passou à frente no placar! Vou perder as contas de quantos gols a gente vai ver se essa defesa continuar desse jeito. Tá vendo? A defesa deixou, ele veio, veio, veio, veio e foi. Então voltamos ao jogo 1 um a 0 A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente Daí o Cristiano Ronaldo Olha no lance Uma defesa sensacional Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Vai professor, vai professor Levanta a bonita e segue com ela Vai embora, vai embora Sensacional passe Vai na samba, vai na samba Di Maria Louvada de bola. Pode avançar. Oh, que pena que o passo não chegou. Nos aproximamos dos 30 minutos do primeiro tempo. Pessoa espeta. Marcelo caiu tá mesmo. pósio. É agora. Nossa Senhora. Ninguém tira a bola dele. Ela foi rasteirinha no cantinho O goleiro não ia chegar nela não Que gira Albeloa Olha que cruzamento que está sendo feito É Foi, foi, foi, foi, dele O Real Madrid está brigando de novo Cruzamento na medida E a moringaça do rapaz funcionou Isso é que acertar o tempo de bola Para fazer um belo gol de cabeça Rolar de novo o melão, tudo igual mais uma vez. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. É só mandar o charuto. Faltou qualidade, capricho, técnica, faltou tudo. Ainda bem que ele conseguiu arrumar a casa e meteu para escanteio. Não vai desafinar não vai desafinar. Faltou sorte dessa bola de Cucuruto. Bela jogada. Mesmo com a marcação em cima, ele conseguiu se virar. Mandou para a pertinho do fogão. Tirou bem. Está aí o Ayrton. Maravilha. Maravilhoso lançamento feito por cobertura. Não entrou por um menino para essa bola. Essa passou muito perto, quando saiu do pé dele eu achava que era gol. Gal. Vai o Renato Abel Tá certo, tá certo Põe as pontas, põe as pontas Me Invadiu o olho do lance E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo o jogo estava aos pés da equipe, fez um a zero, poderia fazer o segundo, pegou o um empate, agora está tudo matado de novo. Por enquanto, ninguém leva a melhor, um a um. A pita, o juizão está valendo, vamos para o segundo tempo. De Maria Olha ela lá Vai indo pro meio da cozinha Arrumou bem Vai pro meio da cozinha Ô, oh, professor, faltou pontaria com o Cucuruto. Valeu o esforço, ele subiu muito bem para cabecear. Olha ela lá, olha ela lá, tá indo para cozinha. Recebeu e levantou a cabeça. Mandou para gol, uma defesa monstruosa. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Vai, vai, vai, vai. Até que foi legal na cabeçada. Só que não entrou. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Jogou no pagode. É outro escanteio. Vamos parar, vamos até o fim do jogo. Esses caras vão bater em escanteio, um atrás do outro. Olha que cruzamento caprichado. Olha a chance, ele pode marcar olho no lance. É. Jogou lá pra dentro do quintal. Tirou da cozinha e passou o perigo. Agora a cozinha tá legal. Arbeloa. Recuou. De Maria. Ô, oh, professor, passagens no taco. Olha que cruzamento caprichado. Afastou dali. Olha que cruzamento que está sendo feito. A bolha dele agora. Bela escapada em velocidade. Dá uma olhada só. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele. Caiu tá o Ayrton. Mandou pra longe o perigo. Caiu tá o Ayrton. Pode perder uma chance assim. Bola para o meio do pagode. Está aí o Cristiano Ronaldo. Que gira. Aí o Kedira, aí o Pepe. Que presente pro goleiro aí, hein, Bonitão? Como o time tá finalizando um pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. De graça, Bonitão! De graça! Opa, oh, entregou a mercadoria! Legal! Só. Soltou o charuto, ele estava apagado. O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Olha ela lá dentro. Pegou de goleiro. Pegou bem na bola. Valeu. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que? perde um gol desse. Dá um look aí no cronômetro daqui a pouquinho meia hora de jogo. Cristiano Ronaldo fez o passe por entre os zagueiros. O corte da defesa. Olha que maravilha de vó! É assim que eu gosto sem brincadeira dentro da cozinha. Ei, malandro! Espirou o taco! Como é que perde uma chance dessa no final do jogo? Acho que não vai ter mais tempo para a vitória, não. Lançou por cobertura. Acertou o passe cumprido. Com é o domínio. Caiu Cristiano Ronaldo. O charuto logo, professor. Tá bom, vai, valeu, né? Valeu. Agora levar as alta vez. O time tá chegando, falta aproveitar melhor as chances que tem. Aí o A cinco minutos do final, o placar permanece igual. Vai o Renato Abreu. E agora, olha o contra-ataque. Sergio Ramos. Aí o que tira. Chegando, tá chegando no campo de ataque. Passa no pé, vamos lá, vamos lá. Ou é agora ou é nunca, tem que ir com tudo pra frente. Aí o Benzema. Tá aí o Kedira. Albeloa. Será que agora ele vai ter a chance de fazer? Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho. Jogou lá pra dentro do quintal. Foi bem a zagueirada pra cortar. Com este resultado, só resta agora aguentar uma prorrogação. Em vez de estarem comemorando a vitória, estão aí, tudo zerado. Recomeça a partida, tudo igual nos 90 minutos. Olha lá, alguns jogadores visivelmente cansados, mas todos caros, sonhando em marcar o gol da vitória. Olha o Cacá, engatando e a bola no lacre. Hiroaim. Olha o goleiro! Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que de defesa. Olha ela lá, olha ela lá. Tá indo pra cozinha. Wagner Lopes. Pode avançar. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Passa no pé. Vamos lá, vamos lá. Bom domínio. Olha só que bela escapada no contra-ataque! Vai, vai, vai, vai que pode! Olha a chance! O avental dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Mandou para a cozinha pertinho do fogão Cristiano Ronaldo. Boa bola. Tá aí o Y. tá toda trancada a defesa. Ninguém abre para receber essa bola. Por que será? Renato Abreu. Nossa Senhora ainda conseguiu mandar para escanteio. Um sapato nela. Uma dessa pode quebrar até o braço. Tudo igual no marcador. Está encerrado o primeiro tempo da prorrogação. Agora tudo depende do de preparo físico. As duas equipes As duas equipes ainda tem pernas Quem tiver um pouquinho mais de coração Pode definir a parada Eu tô morto de cansado Esses são verdadeiros heróis que estão em campo Tá aí o Higuaín A falta é clara Clarinho Ô bonitão manda o sapato direto daí, hein, capricha nela olho no lance professor cabeceiro desse jeito não sabe como é que você vai fazer gol nunca o cara é bom, hein, zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar marcou bem o árbitro tá longe, mas eu já vi esse cara fazer gol daí. Olha ela lá, vai, vai, vai, vai. Saiu legal o goleiro. Saiu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Que defesa. Do goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Cacil, esse cara é um criado. Vai, procura espaço e depois cruza. Tá aí o Y. Tá sozinho. Tirou o perigo. Renato abreu. O passe parou na marcação, né? Vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí. Não vai perder essa chance não. É... Foi, foi, foi, foi, foi, foi ele. O time virou. Agora o importante é assinar o samba. Quem sabe, sabe. Esse aí sabe cabecear. E os caras acho que mais marcaram a bola do que o jogador, deixaram espaço livre para ele fazer de cabeça. Onsbees da ponta mais uma vez, o fim da prorrogação.